Olá, pessoal, aqui é o Pequeno É uma cena da English Experience com a nossa segunda aula do nosso novo curso de inglês de Reading and Writing. Sim, rapaziada, conforme eu prometi, eu vou fazer uma sequência de aulas aí, não sei a quantidade ainda, talvez 20, 30, talvez 50, tudo vai depender de você. Se você deixar o joinha aí no vídeo, se você comentar que está gostando das aulas, eu prometo que eu vou gravar aí o número máximo que eu puder, passando de 40 50, depende só de você. Por esse mesmo motivo, se tu não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e, lógico, deixe de o olho marotinho aí no vídeo. E olha, essa é a segunda aula, conforme eu falei. se você não assistiu a aula 1, eu recomendo que você assista, porque essas aulas vão ser em sequência. A gente vai começar com textos mais simples, mais básicos e a gente vai progredindo conforme o nível, conforme o grau de dificuldade. A cada oito textos, oito aulas dessas aqui que você está vendo, eu vou trazer textos que vão ficando mais difíceis. Na verdade, cada aula já vai ficando mais difícil e é como se a cada oito aulas eu mudasse de nível. Tipo, A1, que é o nível mais basicão, depois A2, que é o nível básico, B1, que já começa aí para o intermediário, B2, C1. E assim a gente caminha até o C2, que é o nível mais High level do inglês Então assim, assista a aula 1 um para você dar uma sequência E também para você entender como que é a dinâmica desse, desse novo curso, dessas novas aulas aqui Ah, e lembrando também que a gente tem PDF e MP3 Para você poder baixar Aqui por exemplo, esse PDF que você está vendo aí na tela Você vai ter ele também para baixar e esse textozinho aqui que você está vendo, que é o nosso objetivo, a gente vai trabalhar com texto, interpretação e leitura. Você vai, a gente vai trabalhar com o áudio dele, você vai ter o MP3 para você poder baixar. E também nesse PDF que eu vou deixar disponível, você vai ter é, a tradução desse texto para poder te ajudar também na compreensão. Então, bora ao que nos interessa. Eu vou mudar a tela aqui. Porque esse textozinho aqui eu não consigo fazer a leitura do jeito que eu quero com o, o aplicativo que eu utilizo para fazer a leitura. Então eu trouxe esse outro texto aqui, que é o mesmo texto, só que ele está escrito de uma forma diferente. Então são dois personagens. Uh, o azulzinho é o menino e o vermelhinho é a menina. Então bora fazer a leitura dele? Hi. I'm Eddie and you're on the students only page on the Rosa Parks Middle School website. Beleza. Então, ela já chega, ele já chega se apresentando. A voz está de menina, mas sabe que é o menino que está falando. Então, ele fala, hi. Se apresentando, né? Oi, I'm Eddie. Eu sou o Eddie. Vai acompanhando o mouse, que aí você vai entendendo exatamente o que eu estou falando. Ó. I'm Eddie. Eu sou o Eddie. And you're on the student's only page on the Rose Parks Middle School website. O que, que ele está querendo dizer aqui? Ó? Eu sou o Eddie e você está, provavelmente é uma pessoa com quem ele está falando, que é a Carolina. Uh, e você está no Students Only. O que, que é o Students Only? É a página, é, é um site dessa escola aqui, ó. Página no, do uh, Rosa Parks Middle School, que é o nome da escola. A escola se chama Rosa Parks Middle School. Lembrando que Middle School seria o equivalente ao ensino fundamental. E o High School, que eu já até falei na aula anterior, seria o nosso ensino médio, ok? Ok. Bora continuar aqui então. Website. Today we have a new student with us. And he... Então, ó, today we have a new student with us. Então, ele está falando, ó, hoje nós temos um novo estudante com a gente, OK? With us, com a gente, a gente pode falar esse with us seria o nosso conosco, mas na é linguagem do dia a dia a gente não fala conosco, né? A gente fala com a gente. Então é uma linguagem mais informal, coloquial. Here's an interview with her. E aí ó, And here's an interview with her. E aqui está uma entrevista com ela. Então here's an interview with her. Então aqui está, aqui tem uma, aqui é, tem uma entrevista com ela, com a, a estudante nova. Her, hi. What's your name? Hello. Então, beleza. Aí ele né, ele se apresentou para o website, como se fosse uma vídeo, uma entrevista mesmo, né? E aí ele se apresentou falando de onde ele era e depois ele se apresenta para a personagem, para a menina, Carolina. Hi, what's your name? Qual é o seu nome? Ó. Hi, what's your name? Então, observa essas contrações, beleza? What's your name? Então, ao invés de eu falar what is your name, eu vou fazer contraído. Importante lembrando, gente, que isso aqui não é uma aula de gramática. Eu vou chamar a sua atenção para gramática, mas aqui é mais um, uma aula de leitura e interpretação de texto, compreensão, listening, comprehension, trabalhar o listening. Se você quiser uma aula de gramática, aqui no canal tem mais de 60 aulas que vai do básico para o avançado. Então, dá uma maratonada aqui no canal que tem bastante conteúdo legal para você. Então, bora focar na leitura e interpretação, tá bom? Hello, my nome é Carolina. Beleza, aí ela se apresenta. Hello, my name is Carolina. Então, ela se apresentando. Olá, meu nome é Carolina. Então, observa que essa contração, ela acontece também no names. Ok? Ao invés dela falar name is, ela contrai e fala names. Carolina. Where are you from Carolina? Ok, aí ele pergunta, where are you from, Carolina? Então, o legal da gente trabalhar com textos igual esses que eu estou trazendo para você, é que você vai ver perguntas que é usar no dia a dia, não é uma historinha que não tem um, um, um diálogo. Normalmente, a maioria das histórias tem muito mais um monólogo, um personagem só falando, ou... É, aquela Não há um diálogo, de fato. Já quando você trabalha com esses textos que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver que são entrevistas, são bate-papo, conversas. Então aqui você vai ver perguntas que são feitas no dia a dia mesmo, quando você está conhecendo alguém. Então qual foi a primeira pergunta? What's your name? Depois, Where are you from? De onde você é? E aí ela vai responder. I'm from Mexico. My family and I are new to the US. And are you. Ok, e aí ela fala, I'm. From Mexico. Ó, eu sou do México, eu venho do México. My family and I. Minha família e eu are new to the US. Minha família e eu somos, porque ela está falando minha família e eu. Por isso que cuidado com essas pegadinhas, né? Não é I am. Por que, que não é I am? Porque eu tô falando minha família e eu, que seria o equivalente a nós. E aí quando a gente fala nós, a gente usa qual verbo to be? We are. Então, my family and I. Are new to the US, nós somos novos nos Estados Unidos. Ah, nera, mas por que, que tem o to, to the US? Porque é regra, tá, gente? Então, regras de preposições. Quando eu estou falando que eu sou novo em algum lugar, eu vou usar new to, to the e o nome do lugar. Um outro ponto importante foi o US, né? Esse US seria é United States, a forma contraída. Então, assim, quando eles estão falando dos Estados Unidos. Eles, eles costumam se referir a algumas formas. Então, eles podem falar US, eles podem falar USA, às vezes eles falam só América, enfim. Então, vai depender do, de quem está falando, às vezes a própria região tem uma forma diferente de falar. You happy here? Ok, e aí ele pergunta, and are you happy here? Observa que é uma pergunta, então por isso que eu estou falando, are you Happy. Então, e você, e você é feliz aqui? Here? Yes, I am. It's cool. E aí ela responda. Yes, I am. Eu tô respondendo sobre mim mesmo, então eu vou usar o um eu. Yes, I am. It's cool. Esse it's cool seria é legal, é maneiro, né? Uma linguagem mais moderna. Cool. How old are you? E aí ele pergunta. How old are you? Quantos anos você tem? Lembrando que é uma entrevista mesmo, por isso que essas perguntas assim, né? E aí pergunta, quantos anos você tem? Eu. I'm 12. My sister, Juana, is 13. And my brother, Eduardo, is 15. Ok, e aí ela responde: Ó, I'm 12. Eu tenho 12. Observa que ela não fala: I'm 12 years old. Desde o texto anterior, tô trazendo, tô chamando sua atenção para essa linguagem que é uma linguagem mais natural, mais fluida. Ao invés de eu falar, I'm 12 years old, não tem essa necessidade. Então, você fala de uma forma mais simplificada. I'm 12. Eu tenho 12 anos. Minha irmã, Joana, é, tem 13. E meu irmão, Eduardo, tem 15. 15. Are they at the school too? E aí, ela, ele pergunta, are they at this school too? Então, eles estão nesta esse at this, né? Eles formam nesta nesta escola também, que é essa escola na qual ela está sendo entrevistada para esse website. To? no, they aren't. They're at Middleton High School. I'm not very happy about that. Beleza. E aí ele, ela responde, no, they aren't. Então, observa a pergunta. are they? Eles estão? E ela responde, no, they aren't. Então, negativa, né? No, they aren't. Não, eles não estão. Ou eles não são, né? Se estão, são, depende da, do sentido da frase. E aí, depois ela responde. They're at middle, Middleton High School. Então, eles estão na escola de ensino médio Middleton, que é o nome da escola. I'm not very happy about that. Eu, eu não estou muito feliz é sobre isso, em relação a isso, né? O about seria o sobre, mas aí para poder fazer uma tradução mais natural, poder falar em relação a isso, que é o fato dela, dos irmãos estarem em outra escola. That, it's okay. We're nice people here. E aí ele responde, it's okay, tá tudo bem. Nós somos pessoas legais aqui, ok? People here. Great. What are you interested in? Great! Ótimo! Né? E aí ele vai perguntar, what are you interested in? Quais são os seus interesses ou em que você está interessada? Importante, gente, quando a gente fala de tradução, assim, você tem a tradução que é aquela, exatamente do jeito que foi falado, então se eu fosse fazer uma tradução do jeitinho que está aqui, eu falaria como? É, qual é o que você está interessada? Em o que você está interessada? Seria uma tradução é, mais palavra por palavra. Mas uma tradução mais natural, que é o mais interessante mesmo, a gente faria como? Quais são os seus interesses? Em que você está interessada? Então a gente faz uma tradução mais natural, tá bom? Bora continuar aqui: In music. Music is my passion. Who's your. Ok, e aí ela responde: music. Música. Música é minha paixão. Music is my passion. Your favorite singer? E aí ele pergunta, who's your favorite singer? Quem é? Observa mais uma vez a contração. Who's? Ao invés de eu falar who is, poderia falar também, mas mais natural é eu falar who's. Who's your favorite singer? Quem é seu cantor favorito? Começa a observar a ordem das palavras. né? Quem é o seu Cantor favorito. Então, quando eu estou falando de adjetivo, o adjetivo vem primeiro que o substantivo. No caso, favorite é o adjetivo e singer é o substantivo. Singer? My cousin, Mariano. He's a reggaeton singer in a band. Ok, e aí ela fala: My cousin, meu primo, Mariano. Ele, ele, ó, his, a, ele é um singer, um cantor de reggaeton, que é esse estilo musical, e na band. Em uma banda. Band. Wow. Is reggaeton your favorite music? E aí ele pergunta, aí ele exclama primeiro, né? Wow, wow. É, is reggaeton, reggaeton your favorite music? Então o, uh... aí ah, aqui a gente pode pegar um, um detalhe importante. Esse music a gente conhece music como música mesmo, né? Mas a gente pode entender também como estilo musical, né? Tipos de, de estilos musical, pop, rock, reggae. Então aqui esse music ganhou esse sentido. Então, então ele, ela, ele pergunta assim: reggaeton é o seu estilo musical favorito? A gente pode traduzir dessa forma essa frase: music? Yes, it is. It's my favorite too. Beleza, aí ela responde: yes, it is. Observe que eu estou falando it, it is, ok? por que eu estou falando it is? Porque eu estou me referindo ao reggaeton, que é um estilo de música. Então, eu estou falando de uma coisa. Todas as vezes que eu estou falando de uma coisa, eu vou usar quem? O it. Yes, it is. Observa a forma de você responder, forma completa. Eu não posso falar só yes. Aliás, poder eu posso, mas é uma linguagem formal, não é muito bem vista. Às vezes pode soar um pouco como rude, uma pessoa que não quer muito papo, sabe? Então, a forma mais assim, natural de você responder é yes, it is. E aí depois o rapazinho responde, it's my favorite to, observa o to sendo usado como também, e observa, que é parecido com o português, é o meu favorito também, então o too também vai no final da frase. Too, really? That's awesome. Really? Sério? That's awesome. Sério? Isso é muito legal. Oh, que bacana. Esse that's awesome é que incrível. Você pode traduzir de várias formas, sabe? Depende do texto, depende do contexto. Então, eu traduziria da seguinte forma, sério, que massa, né? Eu pelo menos uso muito massa aqui no Espírito Santo, sou do Espírito Santo. Então a gente fala muito massa aqui. Nossa, que massa. Então, eu traduziria assim, né? Mas aí vai depender da região onde você tá, como você quer traduzir. Tradução pode brincar, gente, não precisa ficar preso em uma coisa só, sabe? Awesome Thanks Carolina for a great interview. Então, ó, thanks Carolina. Obrigado Carolina for a great interview. Por uma entrevista incrível. Esse great seria ótimo, né? Mas para fazer uma tradução mais natural, eu posso falar por uma entrevista incrível, maravilhosa, enfim. Interview. Thanks Eddie. See you later. Já ela agradece. Thanks Eddie. Obrigado Eddie. É, see you later. Então, te vejo mais tarde. Esse later é o mais tarde, ou depois também, né? Pode ser usado com esse sentido de depois, te vejo depois. Beleza, pessoal? Então, bora voltar pra cá, que agora a gente vai ter os exercícios. Opa, deixa eu só apagar aqui. E agora a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó. Que tá aqui do lado. Lembrando que você vai ter acesso a esses exercícios também. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Para ficar melhor para você ver, deixa eu ver se está legal. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom. Opa, beleza. Então é o seguinte: você tem esse material para você poder baixar. Você pode baixar, pode imprimir. Se quiser, só baixa e responde no seu caderno. Enfim, vê como que é melhor. Mas o importante é o seguinte, gente. Dê pausa agora e busca responder essas perguntas aqui. Essas perguntas são perguntas, sobre, perguntas de leitura e interpretação. Então a gente acabou de ler o texto é, e agora é a hora de você responder essas perguntas. Essa é uma forma muito interessante de você aprender a adquirir vocabulário, entender o contexto... Porque, assim, a aprendizagem já tem que ser ativa. Não adianta você ficar sentado esperando um milagre acontecer e você aprender. Você precisa, de fato, uh, colocar a mão na massa. Então, isso é uma forma bem legal que eu trouxe para você poder começar a raciocinar. E eu vou fazer a correção com você assim que você fizer da pausa e fazer os exercícios. Então, acreditando que vocês fizeram isso que eu recomendei, bora fazer a, a resposta aqui, né? Vou te dar as respostas agora. Então, o primeiro já está feito, que é Louise Luiz de New Students, quem é a estudante nova, que que é a Carolina. E aí, a primeira pergunta é, how old is she? Quantos anos ela tem? Então, eu vou colocar a resposta aqui, ela tem 12 anos. She is 12. Número 2, what is she interested in? Quais são os seus interesses ou em que, ela está in, em, é, em que ela está interessada? Então, ela está interessada em music. Importante, gente, responda sempre em inglês, tá? Essa é uma forma de você praticar, não adianta você é, ler tudo em inglês e não é de responder colocar português. Não, responda em inglês também. Terceiro, what is Carolina and Eddie's favorite music? Então, o estilo de música favorito dos dois, por coincidência, é o reggaeton. Reggaeton, né? Em português. Beleza, bora pro próximo, então. Número dois, não perdi, Correct the sentence. Então, as sentenças aqui, elas estão erradas, né? Elas estão numa afirmação, ó. The website page is for teachers only. Então, tá errada essa, essa, essa afirmação. O seu objetivo é o quê? É você fazer a negação dessa afirmação, então, ó. Como é que ele respondeu aqui no exemplo? It isn't for teachers only. Não é apenas para professores. Porque a afirmação está falando que ó, The website pages for teachers only. O website é apenas para professores. Não. It is for teachers only. It's for students only. E aí você coloca a forma correta. Beleza? Então, dê pausa. E busque responder isso daqui. Primeiro negando essa afirmação que está errada e depois escrevendo a forma correta de você responder. Vamos lá, então número 1. Um. Vou te dar a resposta. Acreditando que você deu pausa aí, ó. Carolina is American. Não, gente, ela não é americana. Então eu posso falar, she isn't American. She is Mexican. Ela é mexicana, tá? Eu poderia falar Caroline, eu poderia falar she. Tanto faz, isso não vai fazer diferença não na resposta. Vamos lá, number two. Um, her sister is 14. Então, não, her sister isn't 14. She is, ou her, eu poderia, eu vou, vou manter o her. Her sister is, quantos anos tem a irmã dela? Deixa eu olhar aqui. Uh, aqui, ó. Joana, ela tem 13 anos. O Eduardo, que tem 15. Então, her sister is 13. Ok? Bora pro próximo. 3. Uh, her brother and sister are at Rosa Parks Middle School. Então, o irmão dela e sua irmã estão na Rosa Parks Escola de Ensino Médio. Então, errado, ó eu vou falar de fazer de uma forma mais simples they aren't porque eu estou falando em relação a eles né então, they aren't uh, cadê? at Rosa Parks Opa. middle school uh, they are middle town high school ok então eles estão nessa escola aí. então é essa forma de você responder ó. they aren't e depois eu respondo afirmando, they are, onde eles estão de fato. number 4, é, Carolina, a, a afirmação é, Car Carolina is interested in animals. Não, então, she isn't interested in animals. She is interested um, in music. Pessoal, vocês podem colocar aí nos comentários também que as primeiras pessoas que colocaram as respostas dos exercícios, se você ficar na dúvida, eu vou ajudar a, a corrigir, tá? Eu te dou a resposta. Óbvio que se for muita gente, eu não consigo, né? Mas os primeiros que colocarem, eu me comprometo a corrigir e falar onde está o erro, beleza? Então, aproveita essa oportunidade, hein? Número 5, ó. Carolina's favorite singer is her uncle. Então, uh, Carolina... Favorite Carolinas, opa, deixa eu botar aqui o. Como fala minha aluna, vírgula flutuante. Favorite singer isn't her uncle, não é o tio dela. É aí eu vou res, repetir. Carolinas Favorite Singer is her cousin. É o primo dela. Então observa que eu posso usar exatamente do jeito que está na, na, na afirmação. Né, a afirmação errada, eu só vou colocar a, a, os verbos no, no negativo. Ó, Carolina and Eddie are interested in rock music. Então, aqui eu vou simplificar. Ó. They aren't, para não ter que ficar repetindo o nome deles tudo, they aren't interested in rock music. They are interested in reggaeton music. Então essa é a forma, a resposta correta. Beleza, gente? Então, bem simples. Vocês viram que não tem segredo, né? Primeiro eu vou negar aquela afirmação inicial e depois eu vou escrever como que seria a forma correta. All right? É, há muitos alunos que falam, ah, eu tenho que escrever tudo. Gente, é interessante você escrever tudo, né? Porque assim é uma forma de você colocar o seu cérebro para poder praticar, se acostumar com as palavras, se acostumar com a construção gramatical. É um tipo de aprendizagem também, então isso vai te ajudar bastante. O terceiro é o seguinte, aqui é a resposta livre. Você vai, ó, write an interview with a person in your class or a person in your family. Então escreva uma entrevista com uma pessoa da sua sala ou uma pessoa da sua família. Think about the following questions. Pense sobre as seguintes perguntas. Show! Então, eu tenho essas perguntas aqui. Você vai imaginar que você está entrevistando, sei lá, o seu primo, o seu namorado, seu namorado, seu mãe, sua mãe, seu pai, enfim, quem vocês quiserem. O importante é você poder adicar. E aí, você vai responder essas perguntas. Ó. What, what is his, se for homem, what is her name, se for mulher? E aí, você vai respondendo, mas não só coloca a resposta do lado. Ah, Joana, Marcelo, não. Her name is Joana, his name is... Pedro, ok? How old is he? Ah, 14, 20. Não, coloca certinho. ó. He is 14. She is 13. Tá? Então, vai fazendo dessa forma. When is his or her birth, birthday? Quando é o aniversário dele ou dela. Ah, July 4th. Eu posso colocar dessa forma. É o TH para ficar em cima, né? Mas, opa, não vai. Enfim, mas você sabe que o THzinho fica em cima. lá 4 de julho. Enfim. Uh, where is he or she from? De onde ela é? Como a gente está? Se o seu amigo for de outro país, beleza, você vai falar o país. Mas se for uh, no Brasil, você vai falar uh, He is from Bahia. He is from uh, Brasília. Enfim, você pode falar o estado, a cidade. What is his or her passion? Qual é a paixão, ou a paixão, ou qual é a paixão dele? Ou dela. Então, her passion is, ou his passion is. Beleza? Então, coloque essas respostas aqui nos comentários desse, dessa pequena entrevista e eu vou corrigir para as primeiras pessoas que fizeram, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, ó, se você não me segue no Instagram, o link do Instagram tá aqui embaixo, vai lá, me segue que lá tem mais interatividade, tem alguns exercícios complementares também. E dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque aqui você vai achar o material para você poder baixar dessa aula e um monte de outras aulas que eu deixo disponíveis aqui no canal também. Beleza? Fui nessa. Tchau, tchau.